Poderosa oração dos Salmos 7, Salmos 23, Salmos 91 e Salmos 121. Olá minha querida irmã, meu irmão em Cristo Jesus, seja bem-vindo a este vídeo. Começa desejando que Deus abençoe abundantemente sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Quero orar para você. Ore comigo. Senhor, hoje eu preciso de forças para enfrentar meus desafios, faz-me enxergar que nem tudo está perdido. Não deixes que o desânimo ou o desespero me levem a desistir. Fortalece-me segundo a Tua Palavra, na unção do Teu Espírito, para que Teu nome seja exaltado. Amém. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Te confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que Ele não arrebate a minha alma, como um leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei -o ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor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 Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 138 para você meditar. Eu te louvarei, de todo o meu coração, na presença dos deuses a te cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.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 Oro em nome de Jesus. Amém. Deus manda te dizer hoje. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade segundo meus desígnios. Não te desespere, não me dirija uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma, Jesus, eu confio em ti. Evite preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor suas ideias. deixa me ser Deus e atuar com liberdade. Se abandone confiadamente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o teu futuro. Diga-me frequentemente, Jesus, eu confio em ti. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor.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 eu te peço e agradeço. Amém. Um versículo de confiança para mudar todo o dia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmos capítulo 37 verso 5. Acredite, Deus não lhe daria essa vida se não soubesse que você é forte o bastante para vencer. Salmos 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.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 Amém.